Pai, como começaram os descobrimentos portugueses? Puto! Onde é que está aqui Portugal? Aqui. Pronto. Então ou o que eu te vou dizer. A reconquista tinha acabado. Deste lado, já tínhamos espanhóis. Que é gente que é do mais filha, da, são maus, gente má terceira e que só que nos queria, deve... queríamos expulsar daqui para fora. E aqui em baixo, tu tinhas mouros, que sabeados tá sabiados e também a é gente reles que como ao que era são maus, e se alguém quer é cortar cabeças ao pessoal, por isso si, se tiveres amigos muçulmanos ou ciganos lá na tua escola, tu calminha com eles. E então assim, pá, esta vizinhança, vizinhança era um bocado má. E então nós, pá, na altura tínhamos gente importante, e estava um, um grande português. Eu e Eusébio? Não era é nada o Eusébio, que Eusébio é preto com teu irmão. É o outro, que era o infante Dom Henrique. O gajo estava ali sentado no pardão do furador e o gajo estava a pensar, estava a olhar para o mar e o gajo estava a pensar pá, esses vizinhos, estes de mal, gente de má gente de filha de má gente de, mal, gente de, mal, gente de qualquer dia pá, ainda me mando, mando isto tudo lixar e mando-me ao mar tiro-me ao mar e quando ele disse aquela cena, aquilo ficou na cabeça o gajo foi para casa, foi para casa a pensar nisso e ele disse, pá, o mar, o mar é que é então o que é que ele fez? ele mandou-o pôr o mato das minas abaixo que é agora onde também ando é lá fazer aquela urbanização, grande. Quando a tua mãe vai viver com a mãe. E mandou fatiar os pinheiros todos e fazer barcos. E meteu-se nos barcos e foi para aí fora, à procura novos vinhos nobres. Epa, encontrou pretos quase só. Pronto, mas não interessa, mas tentou. Percebeste? Acho foi